Está no ar o programa Empresários em Destaque, oferecimento, Eurocont Negócios Imobiliários, Azon, Comunicação e Eventos. Olá, seja muito bem-vindo aqui ao é programa Empresários em Destaque, programa produzido pelo Grupo Brasil de Comunicação. O programa Empresários em Destaque desta terça-feira irá conversar sobre consultoria estratégica para negócios. Quem está aqui comigo para conversar, debater e aprofundar esse assunto? A especialista Karina Campos, a quem desde já quero aqui dar as boas-vindas. Karina, seja muito bem-vinda ao programa Empresários em Destaque. É uma grande alegria e uma imensa honra. Obrigada pelo convite, Junque. vamos Falar sobre algumas ações de empresas, o que, que a gente consegue desmistificar desse ramo de negócios. E é para isso que a gente está aqui hoje. Maravilha. Então, nesse, nesse sentido, Karina, eu queria que você fizesse aqui uma, uma fala introdutória no sentido de contextualizar alguns elementos que fazem parte do negócio. O marketing, porém, algumas questões que são estruturais, que devem estar arrumadas, né, organizadas antes do... Antes que o marketing entre em ação, e você como uma especialista em estratégia, eu gostaria muito de ouvi-la sobre em relação a essa questão. Bom, é, acho que toda, todo empresário, na verdade, ele precisa sempre ter, e ele tem a ânsia sempre de colher os resultados antes de alguns passos anteriores. né? E é isso que a gente faz muito na, na nossa consultoria. E é, isso, é esse o desafio que a gente tem diariamente com, com os nossos clientes. né? Então... É, o colher resultados, ele é uma parte do processo, mas anteriormente a isso, a gente precisa entender os processos a serem tratados anteriormente a isso. Então, seja ele um processo de compras, um processo de precificação, um processo de atendimento, que é a questão das vendas, né? Então, assim, o meu produto, ele está sendo exposto da melhor forma e quem expõe esse produto consegue vendê-lo de forma correta? Ou, a, para além disso, né, a gente consegue precificar, esse produto está aderente ao mercado que ele está ali é, sendo ofertado, ele está bom, ele não está, o preço dele está é, frente ao que o mercado está oferecendo, ele não está, então são muitos passos anteriores que a gente gosta de entender para a gente olhar linha a linha do negócio, né? assim que a gente costuma falar nessa questão mais estratégica e de negócios, pensando também nessa questão de resultados financeiros, porque no fim da linha é isso que... O empresário quer, né? O colher resultados e pensando sempre no dinheiro no final da linha. E não é somente isso, né? O marketing ele faz parte do processo, mas a gente tem que olhar a floresta e não somente a árvore, né? Então a gente gosta sempre de fazer, às vezes, essa alusão para a gente olhar e ter um olhar mais 360, né? Olhar com um olhar mais analítico, mais estratégico, para a gente olhar para dentro da nossa empresa e ver que ponto que eu preciso olhar antes para de fato eu conseguir colher o meu resultado e que resultado é esse pode ser vários né pode ser vender mais pode ser ter um preço legal então são n coisas que a gente precisa olhar antes é na verdade quando você coloca essa questão de olhar várias questões porque assim as necessidades de cada empresa elas são exclusivas para aquela empresa né Sim. e aí eu queria nesse contexto Karina que você fizesse uma análise Sobre a questão da comunicação digital, é, no sentido de compreender como essa comunicação digital, ela pode de alguma forma ser uma ferramenta que pode de alguma forma beneficiar o negócio, porque a comunicação mudou bastante. Sim. E hoje a gente sabe, a comunicação digital é a comunicação principal de uma empresa. E como é que eu posso organizar isso de forma que os negócios possam ficar muito mais do que um outro tipo de comunicação. Na verdade assim é, de, acho que a pandemia acelerou muitos muitos processos em várias empresas. Né? então quem não estava no meio digital acabou migrando para ele. Né? quem não tinha um e-commerce, quem não vendia nas plataformas digitais acabaram migrando porque é uma vitrine e não tem como fugir muito disso porque o mercado ele tem pedido muito para que as pessoas estejam no meio digital. Então, na verdade, a pandemia veio só para acelerar esse processo de algumas empresas. Então, o canal digital, a gente tem uma audiência muito grande e um público muito grande. Então, a gente está falando de, gera, é, de geração ali, que a gente está saindo de uma geração é, que, tá, que nasceu ali entre 80 90, então a gente está migrando. Então, o pessoal que começou a nascer ali entre 95 também 90 e quase 2000 para frente, o pessoal está... Tem o, o hábito de consumo um pouco mais imediatista né e esse consumo imediatista ele leva a pessoa a querer rápido né soluções rápidas solução de auto serviço e ter isso na palma da mão então eu buscar algo dentro de uma plataforma digital é muito mais simples muito mais rápido muito mais objetivo para o empresário isso funciona mas aí voltando na questão anterior ele funciona mas é com quem eu vou falar para quem eu vou vender? Né? que geração que eu estou falando, como que ela gosta de ser comunicada, ela gosta de uma linguagem mais solta, mais não, é, quem é o meu público, né? então eu preciso entender antes quem é esse público para que, que a gente faça uma comunicação mais assertiva e a gente tenha é, as facilidades e as possibilidades de atingir o público específico, com a ferramenta a nosso favor né? é óbvio que a gente pode explorar outras questões mais no marketing digital e a gente pode, obviamente fazer patrocinados colocar links, fazer investimentos, mas não é só isso, né? a gente pode fazer chover com pouco investimento e fazer chover com muito investimento basta a gente entender é, aonde o braço do empresário alcança, né? o que, que ele tem de, de possibilidade de investimento, quem ele quer atingir, que produto que eu quero vender, então, é, se, esse, se esse produto de fato ele tem aderência, não tem aderência, a nossa consultoria ela tem o, o viés, ela tem o objetivo de orientar o empresário, olha, esse caminho talvez não seja o mais correto você seguir, talvez esse investimento não seja o ideal no começo, então vamos por outro caminho, vamos tentar ajustar um processo ou outro, vamos tentar ajustar esse investimento, que aí a, a colheita do resultado ela vai acontecer. Mas ela não acontece nunca do dia para a noite. A gente tem que saber usar a ferramenta a nosso favor, olhando para o nosso negócio, obviamente. Sim, e, e eu quero... Você traz um elemento muito interessante e eu quero colocar isso aqui na mesa. Quem tem um negócio nasceu muito antes dos anos 2000... Inclusive estava, eu acho que de alguma forma acostumado a um outro tipo de comunicação. E aí vem uma nova geração que está inserida na comunicação digital. Sim. No seu entendimento, o desafio desta geração que tem um negócio que nasceu muito antes de 2000, para falar com essa que nasceu depois desse desse contexto é, digital, é realmente um grande desafio? Ele precisa ser vencido a qualquer custo, Karina? Na verdade ele precisa ser vencido porque... É, a gente tem inúmeras empresas que estão quebrando essas barreiras de comunicação para falar com todas essas pessoas, né? Então, você é, desmistificar essa comunicação e falar com todos os públicos ela é um desafio constante diário. Então, você precisa falar com todo mundo, independente de você ser uma geração antes dessa, dos anos 2000 ou ser de agora, né? Você precisa, se você é uma pessoa que precisa falar com esse público... Seja ela que, que é, consome esse tipo de produto ou consome o seu conteúdo, por exemplo, é, de, de alguma maneira ou outra, ela pode ser um promotor ou um detrator da sua marca. Então você precisa entender e, e chegar até essa pessoa, né? Então, na verdade, você de fato precisa é, tirar esse bloqueio todo, todo dia ali e falar com essa pessoa, com certeza. Então, a, a questão de você é, desmistificar e, e colocar em pauta assuntos dessa geração são importantes eu acho porque as marcas elas têm colocado isso eu acho que no no dia a dia delas então o próprio Big Brother traz isso para pauta a gente faz muito isso no, no na, na nossa consultoria da gente comentar assuntos do momento então algumas marcas se, se Pegam isso como uma oportunidade, então a gente faz muito isso de comentar alguns assuntos do momento, para a gente também atingir alguns públicos que de repente a gente não, não tinha ali dentro do, do nosso core. Então eu acho muito importante para a gente é, quebrar barreiras, né? Então as marcas, elas, as marcas e as empresas elas precisam de fato quebrar isso para a gente conseguir atingir outros públicos mais, né? E ter ali os promotores da nossa marca, né? E aí, assim, ó, é, quero que você reflita um pouco sobre isso. Então, você, de alguma forma você está dizendo que hoje o conceito de pluralidade ele está ainda mais próximo do mercado, com o sentido de falar para todos os públicos, no sentido de poder alcançá-los e também vender para eles? Eu acho que a gente ainda tem mais Neste... coisas a serem alcançadas. Eu acho que a gente melhorou hum. né, pra, no sentido da pluralidade, mas eu acho que a gente ainda tem barreiras a serem quebradas, né? Eu acho que muitas empresas, muitas é, organizações fazem com que isso é, esteja intrínseco no, no, nos valores delas, né? Eu Sim. acho que isso acontece, então é, são valores partilhados com os funcionários, então eu acho legal isso. Mas eu acho que ainda falta, né? Eu, eu acho que ainda a gente precisa conseguir avançar alguns debates, né? então a gente precisa, na verdade, é dentro das organizações a gente precisa quebrar algumas barreiras. é óbvio que é, se a gente olhar alguns anos atrás a gente tem pautas, tem assuntos que a gente fala e até as próprias marcas se manifestam de alguma, de em determinados assuntos que que são às vezes mais sensíveis e mais delicados e que antes não não se se manifestavam. então nas mídias sociais eu acho que elas tem, tem colocado isso um pouco mais a, a cara no sol, assim, né? para colocar algumas questões. E tem avançado, mas eu acho que a gente ainda tem muito a percorrer. É, eu penso que o ser humano é óbvio que ele ele não, não é estático, né? Então não. ele precisa, com, com certa constância, ele tá ali atualizado, ele precisa mudar as opiniões. E eu acho que na questão organizacional isso não é diferente. Então a gente precisa olhar para aquela missão, visão valores, né? Sim. E olhar para aquilo e falar assim, nossa, mas será que era realmente isso que eu queria dizer? Será que é desse valor mesmo que eu quero partilhar? É desse valor mesmo que eu quero que os meus funcionários partilhem e que eles falem para os familiares e que eles falem para as pessoas? É dessa forma que eu quero vender esse meu produto? É dessa forma que eu quero me posicionar? Talvez é, revisitar essas questões também não, não, é, não é feio, não é... Não não está errado eu acho que é importante a gente olhar eu acho que as, elas têm as, as empresas têm avançado mas é, acho que a gente tem que tem que avançar mais acho que está a, a passos largos mas eu, eu creio que tem algumas empresas que ainda tem aquela cultura ainda tradicional que não não me posiciono politicamente não me posiciono de uma forma que eu acho que eu vou me expor demais então talvez isso seja importante para até para a própria marca mesmo Sim, né para gerar algum... valor né? Na, no mercado e tudo mais é, é delicado é um assunto totalmente sensível Sim. mas que se isso transpor aquilo que a marca quer de fato vender talvez seja importante que legal o agora quando a gente fala de, de redes sociais é, eu queria muito que você claro né de forma muito contextual, mas eu gostaria muito que você falasse um pouco sobre as diferentes redes sociais, porque nós temos lá Facebook, temos YouTube, TikTok, etc, etc. É, é possível afirmar que o uso dessas ferramentas para as empresas ela é muito relativa ou as mesmas ferramentas do seu entendimento, de acordo com o seu uso, ela pode ser, é, é, ela pode ser utilizada por todas. Como é que você avalia isso do ponto de vista prático? É, assim: muitos clientes eles vêm com querendo colocar todas a, a propaganda em todas as plataformas e não é dessa forma que funciona, né? Eu sou, sou uma especialista mais de viés de resultado, né? Então eu fico sempre no final da linha, colhendo Sim. e analisando os dados para a gente entender se o cliente ele colheu ou a estratégia foi legal ou se não foi. Então, sempre quando o cliente vem com essa demanda, a gente tem que entender. Obviamente, é a questão do, do público. público. Então, ah vou, vou para o TikTok. O TikTok, por exemplo, é uma ferramenta que tem um público mais jovem, que tem as dancinhas, que tem algum conteúdo mais viral e tudo mais. Vale a pena uma marca que é tradicional, que é uma indústria, estar no TikTok? Tudo depende. Depende do do que ela quer comunicar, do que ela quer desmistificar, o que ela quer colocar para a marca dela de visão para o público, então a gente precisa, antes de tudo isso, entender o público, né? A gente vai falar com quem? Com que público? O que, que a gente vai vender? O que, que a gente vai posicionar nessa, nessa propaganda ali, né? nesse investimento? Vale a pena? Não vale a pena? Está alinhado aos valores da empresa? Está alinhado ao que a empresa quer de fato se posicionar? Está tudo alinhado? Está tudo alinhado? Então vamos desenhar as estratégias, né? Então... Ao passo que a gente desenha estratégia, a gente coloca os investimentos, o monitoramento e análise de resultado, ela vem, só que é aquele, aquele negócio, né? Nós não somos o guru e não somos profeta de, ah, você vai ganhar um milhão em um mês, né? Não é isso. A, a mídia digital, ela... É, é para ser utilizado a favor das empresas, é uma vitrine, é super importante. Eu acho que toda empresa devia olhar para esse viés com toda certeza e tem que ir para essa vertente uma hora ou outra, não tem como fugir disso. Mas, anteriormente a isso, é o que a gente gosta sempre de frisar. É, eu estou com a minha operação certinha? Eu tenho pessoas para ali responder? De repente, a gente faz um patrocinado, tem alguém para responder? Ah, não tenho. Se fiquei ali dois dias esperando, então talvez... A, mi, a minha função naquela, naquele, naquele patrocinado não foi tão eficaz. Mas não foi eficaz por quê? Porque a gente patrocinou e lá na ponta não tinha quem atendesse, não tinha quem olhasse, não tinha quem cuidasse do cliente. Exato. Né? Então são pontas que a gente gosta sempre de aparar essas arestas antes de qualquer ponto e falar assim, vamos olhar tá tudo tá tudo azeitado tá tudo bonitinho dentro da empresa tá tudo organizado tá que produto que a gente vai colocar vamos colocar esse produto porque ele é específico ele é estratégico ele é importante ele está parado no seu estoque Por que esse produto vamos entender o produto vamos entender o público e aí vamos ver que plataforma tem aderência e aí obviamente a gente sempre faz uma sugestão de investimento e novamente a gente pode é, trazer resultados com um investimento baixo com um resultado Alto Mas é, o, o passo lento dos investimentos É óbvio que o resultado também vem A consequência de, de quanto que você vai investir Eu não posso prometer que você tem um retorno Tão é, rápido em pouco tempo Porque isso não acontece Quem promete de fato Tá, eu, é, tá sendo descuidado no sentido de falar Olha, né, em, em três meses você tem 20 vezes o seu resultado de investimento, e não é isso, né? A gente precisa ser cuidadoso, cauteloso, porque a gente está cuidando de um bem maior, que é o investimento do cliente, né? Então, o cliente está colocando a, as fichas e apostando que vou colher resultado com isso, tá? De que maneira que eu vou percorrer? Aí é o nosso trabalho. É de orientação, de consultoria estratégica mesmo. Olha, Sim. vamos por esse caminho, para esse público vamos definir produto, vamos, vamos entender se o seu preço está ok, não está. Então a consultoria ela abrange muito mais uma visão 360 do que simplesmente ah, vamos para o TikTok porque o TikTok está viralizando, então a gente vai colocar alguém dançando e falando o nome da tua marca. Pode, pode dar super certo, mas também pode dar super errado. Então entender os, os passos anteriores faz muito mais sentido do que eu simplesmente colocar dinheiro num negócio que não vai me trazer resultado entender os objetivos do cliente, avaliar se ele está pronto para aquilo, faz muito mais sentido do que eu simplesmente sair colocando dinheiro em qualquer plataforma de qualquer custo sem entender público, sem entender aderência, sem entender região e sem entender nada do negócio especificamente, Sim. né? Então, basicamente isso. Karina, é bom. Depois do segundo bloco, eu vou pedir para que a gente volte a falando um pouco sobre a questão do investimento, né? Do que é pouco, do que é muito, do que é razoável, enfim. Porém, agora a gente vai para um rápido intervalo comercial. Na sequência, a gente volta aqui conversando sobre as estratégias para os negócios. No minutinho só, a gente já está de volta. Estamos apresentando Empresários em Destaque. Empresários em Destaque. Oferecimento. Eurocont Negócios Imobiliários. Venda e locação de imóveis com segurança é aqui.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 engenharia, projetos residenciais, comerciais e industriais. Trabalhamos também com planilha orçamentária para financiamento da Caixa Econômica Federal. Venha nos fazer uma visita. Rua Maria Amabile Molon 345 no Jardim Fernando Molon em Santa Bárbara do Oeste. Telefones: 19 997 86 8817 e 19 981069882. Pense Engenharia. Voltamos a apresentar Empresários em Destaque. Estamos de volta aqui com o programa Empresários em Destaque, conversando sobre consultoria estratégica para negócios. Quem está aqui comigo conversando, debatendo e aprofundando esse assunto, Karina Campos. Karina, eu quero retomar um ponto do final do primeiro bloco sobre a questão do Investimento. Uhum. O que, que eu posso considerar pouco, o que, que eu posso considerar muito, o que, que eu posso considerar razoável quando nós estamos falando em investimento em mídia? Tudo depende. <risos> Porque na verdade, assim, é, a gente não pode ser leviano no ponto de vista de olhar para um valor e falar assim: é pouco, é muito. É óbvio que. A, o colher resultados, ele vai muito de acordo com o que eu coloco de investimento. É óbvio que quanto maior a possibilidade de se colher mais resultados, é obviamente que é rebote do que você está fazendo Sim. com o investimento. Mas, na verdade, é muito mais de eu entender o negócio. Ele é pequeno, ele fatura pouco, qual é o resultado? É, que resultado que eu quero colher? Eu quero um lucro líquido ou eu quero um percentual sobre o meu faturamento? Não sei, entendeu? Então, a gente precisa entender... O que o empresário quer com isso? Eu quero é, aumentar... É, é muito o que a gente ouve, né? Ah, eu quero aumentar X% do meu faturamento. Ah, legal, X%, 10% do seu faturamento. É, é a sua meta? Ah, é a minha meta. Você vai aumentar 10% do seu faturamento, você também vai aumentar o seu custo operacional? Então, é, se, se uma coisa não compensa a outra... Não vale a pena, né? Então, assim, a gente gosta muito de falar, olha, vamos olhar sempre no final da linha, né? É, você vai aumentar 10% do seu faturamento, mas você vai fazer com os, com os recursos que você tem hoje disponível dentro da sua empresa? Você não vai precisar aumentar a equipe, não vai precisar aumentar equipamento, nem nada disso? Então, perfeito. Aí, é uma coisa vai equilibrando outra. Agora, é, ter a visão turva de que a gente aumenta faturamento é, é bom e é importante nem sempre porque tudo depende né acho que eu, é a mesma coisa com investimento em mídia eu posso colocar 10 mil reais posso colocar mil posso colocar 500 posso colocar 20 mil reais mas o tamanho do negócio do cliente compensa vale aquilo ele consegue pagar tudo aquilo e o que ele quer de resultado com isso Ah, eu quero fazer um reforço de marca porque eu tô lançando um produto no mercado que é inovador e eu já fiz um posicionamento Legal, mas a gente vai olhar, vai fazer uma estratégia, vai entender e vai delimitar para o público, né? Então, ai, vamos fazer é, Brasil, nível Brasil, nível região americana, Santa Bárbara, o que, que a gente vai fazer? Antes de mais nada, a gente, a gente pode fazer chover com 500, com 5 mil, com 50. Depende do objetivo do cliente, então a gente gosta sempre de trabalhar com metas. Então, dentro de um trimestre, por exemplo... O que, que eu quero atingir de objetivo? Eu quero atingir 10% do meu faturamento, mas fazer com os recursos que eu tenho necessário e fazer com mil reais de investimento. Mil reais de investimento eu quero atingir 10%. Opa, eu já tenho uma luz ali. Dentro dessa luz, eu vou é, arquitetando como a gente consegue alcançar o resultado do cliente. É óbvio que é um trabalho que não depende somente da consultoria. Ele depende também de quem está na ponta, que é o meu cliente. É um trabalho de parceria, né? A gente fala muito no, no, nosso, no nosso escritório que é um trabalho muito de cocriação. Então, eu dependo muito do cliente e o cliente também depende de mim. Então, as métricas são traçadas pensando sempre no objetivo do cliente e eu também tenho alguns a atingir. Então, se eu faço a minha parte, obviamente, o cliente colhe a dele. Sim. Se o cliente faz a parte dele, obviamente, eu também vou colher a minha. E se um dos dois lados, obviamente, talvez é, não tenha atingido alguma métrica, algum indicador ali no percorrer do caminho, o que a gente precisa fazer para ajustar e, de fato, alcançar a meta? Então, é, são coisas que a gente gosta de sempre desenhar e deixar escrito e deixar os acordos combinados né, com o cliente. Olha... Esses três meses a gente vai percorrer dessa forma e nesse caminho. Tá ok pra você, cliente? Tá ok pra mim? Então, perfeito, nós vamos medir a sua performance nas seguintes maneiras. No um atendimento, numa, numa questão de você expor o seu produto. Então, é, porque de nada adianta o que a gente fazer um investimento alto e o cliente fazer o tal do arraste pra cima, de repente, ali no Instagram e ele não ter resposta. Aí não faz sentido nenhum, né? Eu levei uma, um possível Sim. cliente para o meu cliente e de fato ninguém tratou, ninguém olhou, ninguém cuidou, ninguém é, ao menos foi o cuidadoso é, é necessário de olhar e falar assim, tá, mesmo que não é, seja um curioso, mas a gente precisa de fato olhar com cuidado para aquele cliente, né o atendimento no final das contas é ele quem é a cara do nosso negócio, né? Então, seja é, um atendimento comercial, seja um atendimento de relacionamento, se a gente não tiver uma boa impressão, eu nunca mais vou voltar. Né? Muito interessante isso. E eu queria, é, na verdade, pedir aqui para você aproveitar a sua, a, a sua presença aqui, Karine, e fazer uma análise numérica tá, de investimentos em mídia. Ano de 2021, podemos considerar que. Muitos reflexos de uma pandemia que ainda estava em operação e que trouxe muito. Eu acho que assim, ela, muitos reflexos inclusive de 2020. Porém, mesmo nesse cenário, existe um aumento médio mundial de 10,4% no investimento e no Brasil, 8,8%. De alguma forma, aumento no mundo e aumento no Brasil. No seu entendimento, qual é a leitura deste fato? É muito do que a gente conversou um pouquinho. É, a, a pandemia acelerou projetos que estavam engavetados e foram colocados em prática. E quem não podia abrir uma operação né, para o público no, nesses dois anos, teve que se reinventar e teve que ir atrás dessas pessoas no autosserviço. E o autosserviço é eu buscar aonde eu acho essa empresa. Então, ah, eu vou... Comprar pelo Instagram, eu vou comprar numa plataforma, eu vou comprar num marketplace, onde é que eu compro. E a busca por fazer os patrocinados em busca desse público que pede o autosserviço, é muito, vai muito de encontro com esse número. né Então, a gente teve, obviamente, um aumento nesses dois anos de gente que transformou uma loja física num e-commerce, que não tinha nada de patrocinado nas mídias digitais como Instagram Facebook e teve que migrar porque na verdade é, essas plataformas elas fazem o papel também de um vendedor né então eu persigo quem quem tá, quem tá procurando aquele determinado produto né então se eu pesquiso um tênis por exemplo no, no Google é por onde eu for na internet, vai aparecer algum patrocinado daquele bendito tênis que eu pesquisei ali, ou algo muito parecido, se eu pesquisei uma calça, algo nesse sentido, porque isso é, é obviamente involuntário no ser humano, eu olhei ele e falei assim, nossa, que legal, bonito, vou olhar. Vou olhar, de repente eu compro, ou eu vou no perfil daquela página, eu olho ali e falo assim, ah, legal, vou começar a seguir. Ou vou começar a seguir, de repente eu já olho um produto ali que eu quero, já entro em contato com a empresa. Então, é muito esse trabalho do marketing digital, né? É você buscar o público que é aderente ao seu produto. Então, os especialistas dessa, dessa área, né que na verdade eu sou o final da cadeia é de olhar os resultados que, ela, que eles fazem né com toda a arquitetura de, de informação que o próprio algoritmo da plataforma dá, de onde está, onde eu busco, qual é o comportamento desse público, então é todo um conglomerado de informações que a gente analisa, né que o, o quem é muito especialista nessa área analisa e fala assim, opa, está nessa região aqui, então nessa região aqui eu vou colocar um pouquinho mais de investimento, ou eu sugiro um pouco mais de investimento, entendeu? Sim. Ah, meu, meu perfil é de 25 a 35 anos, majoritariamente feminino, então vou ali adequando a, as minhas questões para que eu consiga de fato atingir o meu objetivo. E esse número do aumento tá justamente nessa nessa toada, né? Muita gente teve que migrar para o digital, né? Os próprios restaurantes que tiveram que fechar as portas nesses últimos dois anos ou eles tiveram que ir para as plataformas, né? De, de delivery e tudo mais ou fizeram uma, um, um overview ali de ah, vou colocar um patrocinado para a pessoa ver que eu tô vivo ainda né? tô aqui, Sim. mas não tô ali é, no físico então a pessoa pode ter a possibilidade de achar numa outra, num outro canal, assim, digamos, né? E isso aconteceu muito, né? Muitas empresas fecharam, mas as, aquelas que estavam aptas a migrar e aptas ao mundo digital, é, muito, muito provavelmente conseguiram sobreviver de alguma maneira aí nesses últimos dois anos, com toda a certeza. Então, esse número diz muito sobre isso. Interessante. Karina, olha, é meia hora, assim... Acho que a gente tinha muito mais coisas para conversar, né? Porque o assunto realmente ele é complexo. Eu acho que ele muito. demanda muita reflexão, muito estudo. E nesse sentido, eu gostaria muito que você fizesse aqui as suas considerações finais em relação a esse nosso rico papo que seguramente vai servir para muita gente. Obrigado mais uma vez, carinho Imagina, eu que agradeço. Eu acredito que é assim, Junque. É, a consultoria estratégica... Tanto a parte de negócios, quanto a parte financeira, quanto a parte de marketing digital, nada mais é do que você olhar para o seu negócio. Então, muita gente fala, e, e aí eu volto no ponto que a gente começou o nosso papo, não adianta a gente querer vender, não adianta a gente querer expor o nosso produto sem antes a gente olhar para dentro. Exato. Né? Então, olhando para dentro, olhando para os processos e, e você olhar para um problema, de repente, né? Porque muito do, do empresariado é não querer olhar para o problema, né? Às vezes tem um problema que precisa ser resolvido e eu vou deixando ele ali, né? Ah, e depois eu olho, depois eu olho, meu estoque está muito, tá muito grande ou ele não está aderente àquilo que eu quero. Vou deixando, vou deixando. Na hora que, que passou, passou do ponto, né? Aí, às Sim. vezes, uh, o remediar é muito mais doloroso do que o prevenir. Sim. Então, a consultoria, ela funciona para isso, para que as pessoas tenham a possibilidade de ajuda e de orientação. Então, para que lado eu vou, para que caminho eu sigo, por onde eu vou, qual caminho é melhor. Então, como eu consigo, de fato, olhar para a minha empresa e falar assim, dá resultado, não dá resultado, dá lucro, não dá lucro. Então, se eu, é, a gente tem que ter a, a delicadeza de olhar e falar assim, não sei tudo, né? É, eu, eu, tô na, eu sou empresário mas eu não sei tudo, eu sei sobre o meu produto de repente, mas eu não sei sobre custos, não sei sobre investimento não sei sobre marketing deixa eu reunir pessoas que me ajudam com isso, né então não é simplesmente vender, porque aí se, se assim fosse é, a gente estaria cheio de, de um monte de gente falando que para ganhar na mega sena é rápido e simples Exato. né então não é assim que funciona é olhar Pensando em negócio, a gente tem que olhar muito para dentro de casa. O que, que eu preciso corrigir? O que, que eu preciso melhorar? Para no final da minha cadeia ali é o meu produto ser vendido. O que, que eu preciso olhar, né? Eu preciso olhar para o meu preço. Eu preciso olhar para o meu público. Eu preciso olhar para o meu concorrente. Eu preciso olhar para que lado, né? Para que lado eu olho e aí eu falo ah beleza, eu preciso resolver essas questões antes olhar para o meu preço, olhar para o meu fornecedor, que não está praticando um preço e um prazo legal comigo. Então, a consultoria ela tem esse viés de orientar e dar os caminhos é, melhor né, a ser percorrido. Nem sempre é tão fácil, né? às vezes é, é árduo, não, a gente vai ali em algumas feridas, mas não tem problema, o resultado ele, ele acontece. Se todo mundo estiver na, na mesma linha, né? Se Sim. todo mundo estiver na mesma onda ali. Então ele vem e, e, e o marketing ele contribui muito para isso. Às vezes a gente olha e fala assim: o marketing é simplesmente você colocar o patrocinado no Instagram, no Facebook ou em qualquer plataforma que seja. E não é só isso. Então a gente tá. A, o nosso desafio aqui hoje foi desmistificar um pouquinho sobre esse assunto. Maravilha. Karina Campos, eu queria demais te agradecer. Desejar para você saúde, paz e muito sucesso no trabalho, querida. Obrigado mesmo, o conteúdo riquíssimo você está deixando aqui para nós e para todas as pessoas que irão acessar isso. Saúde, paz Deus abençoe sempre. E eu que agradeço, Jun, que o convite e eu estou sempre à disposição também. Obrigada, viu? Imagina, maravilha. Um abração. Outro. Obrigada. Você acabou de assistir aqui mais uma edição do programa Empresários em Destaque. Fique aí atento aos nossos canais para receber outros conteúdos. Um forte abraço para você. Até mais!